E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Fala mecânico, fala entusiasta, fala todos aqueles né, que porventura caiu aqui nesse vídeo que certamente aqui você vai encontrar algo de útil e de valor, é a nossa proposta de poder entregar e passar para vocês sempre uma curiosidade, uma dica técnica né? ou até mesmo, é, digamos assim, uma maneira é, tranquila de uma maneira é, saudável que você possa aplicar aí na sua oficina, no seu carro, né? Ou em algum momento aí é, é, é, nas estradas, por, por possível socorro. E hoje a dica de hoje, ou a curiosidade de hoje, é sobre essa caixa de direção Vistion, é, que equipa aí os carros da Ford Fiesta Eco Sport, principalmente. Pode ficar. Ele já tem o é, um desenho mesmo, mas internamente muda algumas coisas. Essa caixa aqui, ela estava aplicada no, no, no Fiesta, Ford Fiesta Amazon, do nosso amigo Rogério, ali de Barra Mansa que trouxe para a gente refazer ela aqui. Só que uma curiosidade, é que nem ele sabia, é que essa caixa já foi mexida. Tentaram reparar ela. E olha só que interessante, colocaram esse tipo de retentor que é na verdade não é um retentor, isso aqui é uma gacheta, tá? isso aqui é gaxeta, gacheta, ela tem a finalidade apenas de guardar ou segurar a graxa ou evitar que entre sujeira para dentro da caixa de direção, então você que principalmente está aí começando nessa atividade aí de reparação de caixa de direção, sistemas como um todo né, você tem que tomar esses cuidados, isso aqui é uma gacheta, não é retentor, parece que é um retentor, tá? mas na verdade é uma gacheta, gacheta só é para essa aplicação, segurar graxa, né? serve como um, um vedante de graxa, como se fosse um selo, assim como tem o selo de graxa que vai aqui no fundo, né? tem os selos de, de água também, de motores, é semelhante essa peça aqui, então não serve para poder ser aplicado principalmente na contenção da pressão do óleo na caixa de direção. E detalhe também aqui, é que no, carro, no caso dessa caixa de direção do Marcos, é, quando foram tirar o retentor original, danificaram um pouquinho ali o local de alojamento desse retentor. Eu já consegui colocar o retentor original, que a gente adquiriu aqui do nosso amigo, é, nosso amigo Charles, ali de Mesquita. Né? Ele é ali da CLB Mariano. Se você quiser procurar esse cara, cara joia, tá? CLB Mariano Mecânica, em Mesquita. Ele tem, ele é fornecedor ali, representante da linha APC, que fornece esses reparos aqui muito bom, gente. Eu falava muito aqui da C.R.A. Me atende também muito bem, mas a, a APC eu me encontrei, porque é, há uns seis anos atrás, eu até cheguei a pegar um reparo com medida da bucha, a bucha da direção menor a medida estava alterada aí daí então eu eu desacreditei de, desse de, desse reparo porém está me servindo e sendo muito útil tem que também Max Kit né que eu pedi o reparo de bomba essa bomba do nosso amigo é, Serginho vamos reparar ali e atendê-lo e assim a gente vai concluir aqui a reparação dessa caixa de direção tá e aí logo mais ou logo que possível a gente vai trazer novas dicas e detalhes interessantes da reparação de caixa de direção ou bomba de direção ou sistema como um todo fica um nosso forte abraço, fica atento as notificações, se você não ainda ticou o seu sininho, tica aí o seu sininho para você ser notificado assim que a gente conseguir ter aqui. curiosidades ou uma coisa, um detalhe novo da reparação ok? curte aí compartilha que você vai ajudar o nosso canal, muito obrigado!